E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Botou a agasalho para tomar aquele solzinho? Faça, porque vem por aí um friozão danado, hein? Ainda tem aquela frente fria lá no sul do país, provocou estragos no Rio Grande... Avança para o Paraná, mas vai sair para o Oceano Atlântico. Só uma ponta dela é que vai atingir São Paulo. No final da tarde pode chover em Presidente Prudente ao longo de toda a divisa do Paraná até o extremo sul do nosso litoral. Pode chover nas praias no final da tarde no litoral sul. Já o restante do estado com muito sol e calor. No litoral, 30 graus. No interior, até 34, 35 graus. Na capital... 30 a 31 e tempo muito seco, baixa umidade mas tudo isso vai mudar. Essa frente fria que está lá na foto do satélite sai para o mar. Vem uma outra por aí. Essa sim é que vai gelar tudo por aqui. Quinta-feira à noite se prepara para o agasalho já ser colocado e vamos ter uma sexta gelada. Será um frio parecido com aquele de maio do outono, não maior do que ele, mais curto, mas o suficiente para você sentir muito frio. Gelada e chuvosa a sexta-feira por todo o estado. Muita umidade aí no fim de semana, Tempo que Muda. Um abraço a todos.